E aí, guitarrista, beleza? Olha, vou estar tá te passando uma dica aí bem rápida de paletada híbrida. Para que, que serve? Você vai utilizar aí, juntamente com os acordes Worship, são acordes reduzidos, tá? Você vai utilizar em padrões e leaks, isso vai te ajudar bastante, você vai ver que você vai diminuir bastante o erro nas cordas aí, quando tem salto de corda, ok? Então, confere o vídeo aí, tá bem bacana, e se não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Se o conteúdo tem te ajudado, por que não compartilhar e por que não deixar o seu like, né? Não custa nada, tá? E é só um clicar aí embaixo, aí, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, então dica rápida e eficiente aí, palhetada híbrida. Como é que funciona? para que que é, né? É bem comum que a gente encontre aí algumas situações que a gente precisa utilizar aqui a palhetada em, com salto de corda, né? Então você vai tocar, por exemplo, aqui. E tem que tocar aqui embaixo. Tá? Você tá soltando uma cordazinha aqui no meio. O que dificulta um pouco a nossa palhetada. Porque a gente vai precisar deslocar muito a mão, né? Então, para evitar isso aí, é que a gente utiliza a palhetada híbrida. O que é a palhetada híbrida? É você utilizar a palheta e dedos ao mesmo tempo. Ok? Não precisa ser simultaneamente. Mas você vai utilizar aí, ah, intercalando também. Ok? Então, qual que é o macete, né? Por exemplo tem essa musiquinha aqui provavelmente você já conhece ela ó. tá isso é uma musiquinha eu acho que é um pouco antiga já tá mas é o seguinte se eu não fosse fazer isso aqui com paletada híbrida olha o que ia acontecer com a minha mão aqui minha mão direita ok dificulta a minha execução e também eu perco um pouco da limpeza porque eu utilizo o palmute quando eu estou com paletada híbrida, ok? Então a paletada híbrida ela vai te permitir também que utilizar o palmute que já ajuda muito na limpeza, né? Você não precisa executar tudo assim, ó. Você pode utilizar agora a, a, o palmute, né? Se fosse sem sem a paletada híbrida, ó, como é que ia ficar? Tá? eu perderia muito tempo aqui e teria dificuldades aqui para fazer a execução na minha mão direita. Então o esquema é, utilize sempre que você puder, né? Quando for um dedilhado, tipo os acordes worship que você já aprendeu aí no canal também, tá? Utilize aí paletada híbrida. Até porque se você pegar um, um, um acorde desse aqui e tiver que tocar os dois simultaneamente, você vai ter que tirar a paleta do lugar, ok? Você vai ter que esconder a paleta e utilizar dois dedos. Ou você vai ter que fazer intercalado, porque você não consegue paletar. A não ser que você tenha que fazer isso, né? Só que vai ficar esquisito, ok? Porque a gente não usa tanta pegada assim na, na questão do worship. Então quando for executar esse tipo de acorde, tenta optar isso por utilizar um dedo. Eu costumo utilizar o dedo 3. Tanto que, se você observar, é o único que eu tenho unha grande, ok? Porque eu costumo utilizar também outros padrões aqui, frases para solo, tudo com um paletada híbrida. Ok? Então o macete é esse. Sempre que você for utilizar alguma coisa que tenha salto de corda e que te permita utilizar paletada híbrida, utilize. No começo é um pouco difícil de absorver a ideia, mas à medida que você vai se acostumando, vai se tornando muito mais simples. Ok? Então é essa a dica, tá? Se a dica te ajudou, comenta aí embaixo, aí, tá? que aí eu sei se está realmente valendo a pena fazer os vídeos aí. E se não faz parte do grupo do WhatsApp, já aproveita para fazer parte com a gente lá. É um grupo bem bacana, a gente está conversando todos os dias, interage bastante, eu mando dicas extras lá, ok? Então participa com a gente. E se não faz parte do nosso curso, aproveita o nosso curso aí as as primeiras vagas são promocionais, ok? Tem bastante conteúdo, a gente tem um grupo lá onde a gente passa o dia todo lá comentando, ok? Está dentro do curso, a gente tira todas as dúvidas, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.